Eu aqui como evo na Bolívia, ou seja, você imaginar um evo, um índio cocaleiro presidir a Bolívia. Eu conheci o Goro, que foi o presidente uh, que, que renunciou, acho que em 2003. Ele não falava nem espanhol. Ele queria explicar alguma coisa, ele utilizava o inglês, ele tinha dificuldade de falar espanhol, e era presidente da Bolívia, o presidente verdadeiro. <risos> Foi o Evo Morales que fez política social, que fez política de inclusão social, que reduziu a inflação, que gerou empregos, que aumentou as reservas, as reservas internacionais da Bolívia, é maior do que o PIB. Tudo isso é feito por um índio. E a elite agora derruba ele. Então, eu guardo boas recordações.